Fiz o processo de coaching, porque eu estava terminando a faculdade, e quando a gente termina a faculdade fica aquela dúvida, tá, e pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Quando eu fiz a faculdade de moda, eu tinha um campo muito grande, eu tinha campo texto, tinha de fotografia, de eventos, mas eu não sabia qual era o meu caminho, eu achei que no coaching eu poderia achar esse caminho e... De me dar uma luzinha assim, falando, Stephanie, você vai pro texto, vai lá que você vai ser muito bem no texto. É, a vida vai ser no texto, vai dar sucesso lá. Não, mudou tudo na minha vida. Eu comecei a ser uma pessoa mais calma, mais centrada. Eu comecei a, a, a definir como, que eu, que, como que eu queria que as coisas acontecessem. Porque a gente acha que isso acontece por acaso, na verdade, não é por acaso, né? a gente se programa para que aquelas coisas aconteçam daquele jeito. É, eu comecei a me programar melhor no trabalho, antes eu chegava no trabalho fazia tudo correndo de qualquer jeito, porque tinha que entregar, Não, eu comecei a me programar, tal dia, tal horário, tem que fazer tal coisa, a mesma coisa acontecia na faculdade, não, vamos se, vamos se programar, fazer o um trabalho assim, vamos correr atrás disso, e para a vida também, a gente começa a se programar como que a gente quer fazer as coisas certinho para chegar naquele resultado. Tudo assim, eu aprendi a me organizar melhor, aprendi a ser uma pessoa uma pessoa mais centrada, a correr atrás dos meus objetivos. A é, correr atrás dos objetivos, a aprendi que se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que me programar antes. Eu, então, eu queria fazer uma nova faculdade, eu comecei a me programar um ano antes, eu organizei minha vida. É, coloquei como meta, metade do ano que vem é começar a faculdade, então vamos começar a se programar, a se organizar na rotina, porque não é assim você começar uma nova faculdade, então foi mais ou menos por aí. O coaching me ajudou muito a me organizar como pessoa. Também. Vale a pena porque você se conhece melhor no coaching, você sabe como que é seu jeito de trabalhar com as coisas, como que é seu jeito de aprender, você aprende a, a, a fixar melhor o conteúdo, você aprende como correr atrás daquilo que você quer, a se programar na vida, a se programar no trabalho, na faculdade. É, se você quer um objetivo, você aprende como que você consegue chegar naquele objetivo. É fantástico, assim, me recomendo para qualquer pessoa fazer coaching porque realmente te ajuda muito. Assim, é uma coisa que muda muito a vida da pessoa.